Dos preceitos essenciais para uma vida, para a igreja, divinos instituídos para a igreja, tem um deles que é essencial para uma trajetória de vitória, uma trajetória do cristão de vitória, que é a oração. E hoje nós vamos falar um pouquinho como surgiu o círculo de oração das Assembleias de Deus. Sejam muito bem-vindos, que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Eu sou a Carol Sackler, e nós estamos em mais um quadro do programa do ADEC TV, o Viva Voz. E hoje estamos recebendo duas mulheres de oração. Duas dirigentes do Círculo de Oração, o um Ministério de Intercessão. Nós estamos aqui com a irmã Cirlei e com a irmã Fátima, Cirlei Guerra, Fátima Campos. E elas são dirigentes do Círculo de Oração da Assembleia de Deus, aqui do Templo Central. Sejam bem-vindas. Obrigada, Carol. Obrigada. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho de como surgiu o círculo de oração, o que é o círculo de oração, essa bênção, explicar um pouquinho para quem não sabe. E, e eu estava lendo como surgiu mesmo o círculo de oração nas, das Assembleias de Deus. E eu descobri uma história muito linda. É, irmã Cirlei, a gente estava até tá conversando, Deus. né? Aconteceu lá em Recife, Pernambuco, 1942, quando uma irmã... A senhora recorda o nome dela? É a irmã Albertina Bezerra, que foi a fundadora do primeiro círculo de oração aqui no Brasil. Eu sei que a história é que ela tinha uma filha e essa filha tinha uma, era cometida de uma enfermidade. Isso. né? E não falava, Parece que ela não mandava não falava. nem falava. E os médicos deram oito anos de vida para essa criança, eu acho que ela tinha uns oito anos, eles deram mais oito anos de vida e com o tempo, ela, ela, ela convidou um grupo de mulheres Isso, é, de mulheres da igreja, da igreja. para que elas entrassem em oração em favor da cura dessa filha, porque ela acreditava que se elas reunissem para orar a filha dela ia ficar curada e elas começaram a reunir uma vez por semana, uma vez por semana, lá em Recife, né? Em Recife. Na cidade de Recife. E isso é a irmã Albertina assim, foi um instrumento, né, Carol? Foi. De Deus. Para alcançar o Brasil todo e também fora do Brasil, né? Não só a Assembleia não. de Deus hoje, mas vários. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Porque à medida que os anos foram passando, é, de imediato essa filha não foi curada. Não foi curada de imediato. Você viu mas, isso, né? Vi, que coisa mas, linda. Depois mas, de um tempo ela começou, andar um tempo e ela falar. começou a reagir ao tratamento, a andar, falar. E a história é muito linda, né? A história do, do início de fé dessas mulheres, porque elas foram influenciando outras, Isso. em outras cidades, né? Em outros lugares. E elas vendo esse, esse, né, aquele milagre que foi acontecendo aos poucos, né? Porque precisava da continuidade. Eu imagino que não pôde ter sido um milagre assim do dia para a noite. Isso. Porque aquilo tinha que continuar, né? Era um propósito de Deus. É, e também através disso surgiram outras necessidades, né? Outras necessidades. Aí começou a surgir outras pessoas precisando de oração, de intercessão, a própria igreja local. Então foi aonde ali o trabalho foi tomando essa forma de intercessão, de súplica, de ajuda espiritual. Né? E até hoje é uma vez por semana. Uma vez por semana. E o nome, o nome também é lindo, né? É. Ela fala que estava orando em busca de um nome e que Deus trouxe a memória, um panfleto uma vez, um folhetinho que ela tinha lido, que as, as nossas orações ficam em círculos, no céu. Aí ela diz que seria círculo de oração para nossas orações ficarem circular, circular no é. céu. Foi um ato de fé Sim. daquelas mulheres ali, né? Elas dizem, vamos circular o céu com as nossas orações. Então, isso é muito lindo, né? A gente vê. E de 1942 pra cá, nunca acabou, né, Fátima? E nunca, acabou, nunca parou, só cresce. Nunca parou. Só cresce, realmente. e Então, eu vou para a primeira pergunta que eu tenho aqui pra gente deixar. Então, o que são os círculos de oração? O que é o círculo de oração, irmã Cirlei? É, é o, o, na verdade, assim, aqui falando da nossa denominação Assembleia de Deus, o ciclo de oração é uma reunião de oração, né? Uma reunião de oração de intercessão. Quando eu falo da nossa denominação, Assembleia, por quê? é porque nós denominamos ciclo de oração já pegando isso desde, desde a sua fundação lá com a irmã Albertina no Recife. Porque esse trabalho, ele, ele acontece... É, talvez com outro nome, como uma reunião de oração, né? Como uma reunião de intercessão, como uma reunião de mulheres, mas é, nós nos reunimos uma vez por semana aqui, né? Na sede e, e tantos outros lugares também, é, com esse propósito da gente buscar a face do Senhor, Carol, da gente se aproximar mais, num relacionamento mais, mais estreito com Deus, tirar ali aquele período, aquele momento para isso, né? E ali a gente, além de orar por nós, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa cidade, e fazer aquela oração pessoal, né, sua com Deus ali, nós também colocamos diante do Senhor as necessidades que vão chegando, de muitas e muitas pessoas que vêm trazendo seus pedidos, que vêm falando com a gente das mais variadas formas, e chega dos mais diversos lugares, né, pedidos de ajuda em oração. Então, é um trabalho voltado para a intercessão, para o clamor mesmo, e para a gente mesmo, para o nosso relacionamento com Deus. Né? É, eu estava hoje, irmã Fátima, até ouvindo, estava ouvindo umas pregações, e de, né, uma delas, a pessoa que estava pregando, disse assim, que hoje a gente contempla muito a Deus, mas a gente não está experimentando Deus. E o que falta experimentar, Deus, é o período de oração. oração. oração. Você também acha que Eu esfriou acho. um pouco também? Esfriou. Tem muito contemplar, mas não experimentar. É Porque orar, falar com Deus, se procura ter mais intimidade com Ele, aí é diferente, é diferente só de, de pensar. De, de, de ver, né? De ver. A gente tem cê, que viver. Você tem que viver, você tem que sentir, você tem que ter certeza que você tem um Deus que ele está com você a todo tempo e que ele faz infinitamente mais, como a palavra diz. Muito né? mais. Muito mais. É um Deus maravilhoso, é um Deus fiel, em toda circunstância ele está com você. Então, e, é, é, é realmente assim, a gente falar de Deus, é muito bom, Maravilha. né? Mas quando a gente pode experimentar Deus, melhor é ainda. melhor ainda, muito né? Muito bom, muito bom. É, é com certeza. A é. própria palavra diz, né, Carol, provai e vede. E vede. que o Senhor é, é, bom. O Senhor é bom. E a gente provar esse e experimentar, todo. ele é, di é diferente. É. O, o relacionamento com ele, né? A intimidade com ele, é você se aproximar com confiança. Saber, eu conheço o Senhor, Ele me conhece, deixa eu falar com Ele, deixa eu me relacionar com Ele. Mãe Fátima, e a gente voltando aqui, né, falando desse experimentar Deus, essas experiências, e não só o contemplar, mas eu quero, quero saber, em assim, conta para o pessoal como que funcionam as reuniões do ciclo de oração hoje. Como que funciona? É, qual dia, quanto tempo, uma vez por semana, é... Se é só mulheres, não, podem ter homens também, porque a gente fala assim, né? É um grupo de mulheres, porque a maioria é mulheres, mas só mulheres. Então, como que funciona essas reuniões? Funciona todas as quartas-feiras, né? De duas às quatro. Tem um período de oração mais ou menos de uma hora. Depois tem palavra, tem testemunho, tem louvor. E é aberto a todos, podem jovens... Podem, podem homens e quem quiser participar é a maioria mulheres porque parece que as mulheres têm mais é. coisa em disposição, buscar mais disposição se sente mais assim responsável pela família nessa área espiritual para estar de joelho buscando e tudo mas é aberto a todos tudo. e é toda semana uma vez na semana e é muito importante, muito importante. É muito bom mesmo. Muito bom. Tem uma experiência de longo tempo, como vale a pena pertencer a um círculo de oração. Oi, irmã Cirlei. E qual, qual é o propósito, ou quais são os propósitos do círculo de oração? É, o pr principal né, de todos, o que vem assim encabeçando do motivo por qual a gente se reúne é esse. É nos colocar diante do Senhor nos colocar diante dele. Então por isso que ele é aberto, como a irmã Fátima disse, a todos que puderem e quiserem. Porque às vezes há momentos, né, Carol, na vida da gente que você sente o Espírito Santo te impulsionando para mais perto do Senhor. Então se você tem a disponibilidade daquele horário, daquele dia de ir para a igreja, é um momento diferente, né, que você você se dispõe ali num lugar, numa hora em que ninguém vai te interromper, que você vai estar ali para isso, né? focado nisso. Então, em primeiro lugar, é para o nosso crescimento espiritual, é para a nossa experiência espiritual com Deus, de orar a Ele, clamar a Ele e colocar diante dEle tudo aquilo que vai no coração. Né? E tem também aquela questão da gente estar... Tá Ajudando as pessoas, né? é um trabalho, é, eu de, falo que o ciclo de oração ele é uma terapia das melhores que as é pessoas mesmo. podem querer fazer, das que mais tem resultado, porque quando nós oramos e falamos com o Senhor, nós nos relacionamos com Ele, Ele acalma o nosso coração. Né? Principalmente nessa época que nós estamos vivendo agora em 2020, nessa pandemia é. Como tem sido importante as mulheres, as pessoas, né? que a gente tem visto muitos jovens Sim. vindo né? Irmãos também que quando podem participam conosco é Aquele momento ali que a gente se entrega mesmo diante de Deus E a gente sai muito melhor do que quando entramos né? é Com o um coração mais cheio de esperança que nós colocamos diante do Senhor e também a questão assim da intercessão. Nós oramos pela cidade, pelo nosso país, pela Por situação econômica, política, a gente engloba no círculo de oração tudo. tudo, né, os nossos pastores, o nosso ministério, o reino de Deus. Por enfim, isso que eles né? falam que o ciclo de oração é a coluna da igreja. É, a gente ouve isso, né? Desde Ouvi muito tempo. Há é, tempo atrás, desde quando talvez ele foi criado, vem esse jargão aí, né, irmã Fátima? É, que o eu... ciclo de oração é, é a coluna, coluna da igreja. Mas isso é um eu acho algo até assim, um pouco pesado para o ciclo de oração, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Eu entendo como como coluna se fala que é a coluna por estar não é sustentando por estar é intercedendo em oração Isso. mesmo porque ela né quando a gente chega o ciclo de oração ora por pelos pastores ora pelos membros pelo, pelos, pelos novos, novos convertidos, convertidos né pelas pessoas enfermas uhum. a gente então, coloca todos eles todos né? eles é. né eu, eu acho que é uma sustentação de oração né? É, nesse eu, sentido. Eu, nesse Porque sentido. a gente, como dirigente, né, eu, é. de, eu creio que ela também deve sentir assim. É. A gente fica, meu Deus, né? A gente, às vezes, sente o peso da responsabilidade quando fala essa coluna, né? É. Mas a gente entende isso que, também, Eu entendo dessa como forma. seja Sim. uma coisa de oração mesmo. Sim, é. né? A Bíblia não fala que é para levar as cargas uns dos outros? Um dos <risos> outros. <risos> então... Aí a gente precisa de ter esse amor de estar tá orando, intercedendo uns pelos outros. Então é, é, é um jargão mesmo, né? É, a coluna, para deixar é. claro. Uhum. E, assim, né? É, teve uma mudança na né, Irmã Sirlei, aqui da sede, né? Do, do ciclo de oração. É, nós agora estamos nos reunindo às segundas-feiras, de 18 às 19h30, Carol. Então, agora a gente começa a reunião às 18 horas e encerramos às 19h30. Pessoal, é aqui no Tempo Central, na Rua Princesa Isabel, número 52, toda segunda-feira, de 18 às 19h30. Vocês estão todos convidados a participar conosco. E sabendo que aqui em Caratinga, nós temos uma Assembleia de Deus em todos os bairros. E se vocês forem lá e quiserem conhecer mais, cada uma tem o seu ciclo de oração também. E lá você vai saber melhor do horário e o dia, não é? Mafalha? É verdade. Porque verdade. é cada assembleia tem o é. um dia, né? O dia é da um semana dia mais conveniente, o um horário, horário né? é. E, e faz essa mudança para que passou de quarta à tarde para segunda-feira no período da noite, foi para abranger mais pessoas, porque aquelas pessoas que trabalham, né, e não podem vir no horário da tarde. Foi justamente para alcançar todos? Bom, o desejo da gente é esse, né, irmã Sim, com certeza. Estamos desejosos que isso acontece. Mas vamos ver, né, se as pessoas... Porque eu acho, Carol, que as pessoas têm que ter muito amor, muito interesse de buscar Deus. Porque a melhor coisa que nós podemos fazer aqui nesta terra, neste mundo, é estar buscando Deus, para a gente vencer a cada dia. Porque a promessa dele é que nele nós somos mais que vencedores. Mas para ser vencedores, temos que buscar a presença dele. Então, esse objetivo, eh, a gente está com esperança muito grande de ser melhor ainda. De mais gente. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo. Mas antes, né? venham. Venham participar conosco de uma reunião muito do bom. Círculo de Oração. Vem experimentar. Vocês veram tanto que é maravilhoso Amém. sentir a presença do Senhor. Daqui a pouquinho nós estamos de volta.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 Voltamos e agora nós vamos continuar esse assunto sobre o ciclo de oração, sobre a oração. Irmã Serley, Irmã Fátima, a Bíblia tem N versículos sobre oração. Mas tem dois que eu queria falar, comentar com, com, com a senhora. É, tem, né, quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, ele diz foi na primeira carta os tessalonicenses orai sem, sem cessar. cessar, e tem lá em Efésios 6 é, Efésios capítulo 6 versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões em, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos que é praticamente orar sem e cessar em né? todo o tempo, é Ora em todas as ocasiões, né, com toda oração e súplica. E a oração, ela, ela é a intercessão? Aí intercessão já... é oração? É, aquela, aquela resposta né, que nós aprendemos na EBD, no, lá quando a gente faz o discipulado para quem se converte né, na sua fase de vida adulta, ou aquela quando vem já a criança lá no departamento infantil, seus primeiros passos, né? O que, que é orar? né? Orar é falar com Deus. Deus. Então, essa resposta é uma resposta universal, porque é isso mesmo, falar com Deus. Só que nós vemos, né? como você acabou de ler, Paulo, falando aos Efésios, falando sobre oração, súplica, súplica. né? Quando a gente fala da intercessão, né? E, então, quando nós nos colocamos diante de Deus, a gente fala com Deus, chora com Deus, mas também a gente precisa ouvir Deus, né Carol? Precisamos ter hora que parar para ouvir a voz do Senhor, né? Para é, parar um pouco no sentido que eu digo assim, de estar com o ouvido atento, Atenta. aquilo que Ele tem também para falar, porque a oração não é monólogo. Né? Isso é muito importante. Isso é um é um é, a oração é um diálogo, é onde, como nós estamos fazendo aqui, né? interagindo. Então, nós, quando nós falamos com o Senhor, Ele também fala conosco. E quando nós suplicamos a Deus, já fala de uma intensidade maior. Então, né Como você vai suplicar algo para alguém, que você vai implorar algo para alguém. Então, a intensidade aquilo que, a energia que é gasta naquilo, né, naquele momento, nesse ato. Ah, a Quando súplica a gente... me remete um pouco à dor, ah, sabe? Isso. É, então, há momentos da vida de um cristão, de uma pessoa que está em oração, que é um momento de súplica, que a intensidade daquele momento requer um esforço maior, um momento é, maior, né um período maior, como a intercessão também, né? Podemos falar agora, okay. já da intercessão? Podemos falar da intercessão. Porque a intercessão o que é? É você se colocar no lugar da outra pessoa. É você colocar-se diante de Deus, em nome de Jesus, em favor de outra pessoa, de outra situação. É você levar aquilo diante do Senhor. Né? Então quando fala interceda por mim, ore por mim, ou seja, né, se coloque diante de Deus né, a meu favor. É Na o que a gente causa. faz né, em favor dessa causa, né? É, é, é como a gente, é o que Jesus fez, que, né? Ele é ficou... o que Jesus fez, né? Então ele se colocou diante de Deus por nós, o nosso intercessor. Então nós fazemos isso, colocamos diante de Deus, em nome de Jesus... Né, sendo intercessores das pessoas, das situações, das causas, que talvez está até distante de nós, né, irmã é, irmã Fátima? É verdade. Temos, aliás, várias reuniões que isso acontece muito, pedidos que vêm de outros estados, de outras cidades, é de pessoas que a gente nem conhece. Mas nós colocamos aquilo diante do Senhor, né? nós colocamos aquilo em intercessão, clamamos ao Senhor por essas por essas coisas. E às vezes a gente levanta súplicas e clamor, Morre. né? É, é muito falado também, súplica, clamor. Então, às vezes a gente coloca isso de uma forma mais intensa diante dele Tem do até céu. choro mesmo, né? A gente Sim, o pranto. O né? pranto diante dele. É. É, Fátima, e agora o ciclo de oração Jardim das Oliveiras. Como surgiu o circo de oração Jardim das Oliveiras? Eu sei que você estava lá no princípio, lá no comecinho dele. Glória a Deus. Conta para estava... nós como que, como que foi a história do Jardim das Oliveiras. Ele iniciou em 76. Eu aceitei Jesus em 75. Em 76, com a chegada da irmã Zezé, o pastor Ari, já em Caratinga. É... Tinha grupos de mulheres da igreja que oravam, mas não tinha formalizado círculo de oração. Já tinha um, um grupo que orava? Orava, assim, reunia mas... para ah. realmente fazer isso que a irmã Cirlei acabou de falar, interceder, às vezes tá, alguém estava com alguém enfermo em casa, pedir oração, elas reuniam aquele objetivo uhum. e oravam. Mas a irmã Zezé, é, junto com a nossa saudosa neném boy, que era uma mulher de oração, eh, formalizou o círculo de oração e resolveu escolher o nome Jardim das Oliveiras. Então ficou Círculo de Oração Jardim das Oliveiras. Isso foi em 1976. 1976. Mais ou menos, sei se foi fevereiro ou março, mas foi nesse início. E como eu tinha praticamente um ano que tinha aceitado Jesus, eu fui uma que participei do primeiro caderninho, que quando foi formalizado uhum. foi ter chamada, né, tinha secretária e tudo. E a glória de Deus estou até hoje. 45 anos que eu aceitei Jesus, tem 44 anos que eu estou no ciclo de oração. E eu tive uma experiência que me marcou, hum. pode falar? Pode. Eu tinha um tempo que eu tinha matriculado no ciclo de oração, mas eu não era aquela comprometida, igual existe muitos hoje em dia, que põe o um nome, mas qualquer probleminha falta, qualquer probleminha falta. Eu com três crianças, uma escadinha, escola, costureira, dona de casa, então qualquer aperto, ah, hoje não dá para mim, hoje não dá para mim, às vezes mandava um recado. Aí um dia eu deparei com uma situação muito delicada, com um problema na coluna. Eu ficava dura no lugar, custava andar nem para frente nem para trás, etc. tive que fazer um tratamento. Nesse tratamento, o médico falou que eu não ia mais poder costurar. E eu assustei e fui muito sincera pro médico falei assim: não, doutor, Deus vai me dar vitória. Porque se eu parar de costurar, a minha vida financeira vai voltar para trás. Uhum. Eu lembro direitinho assim: Carol, eu vim para o ciclo de oração e dobrei o joelho chorei falei com jesus jesus resolve esse meu problema eu não posso parar de costurar o senhor tem me dado esta vitória de eu saber costurar e tal e fui pedindo o senhor e fiz um propósito com deus no círculo de oração falei senhor se o senhor me desta esta bênção eu vou ter um compromisso com esse círculo de oração diferenciado do que eu tenho tido até agora eu vou comunicar as freguesas, não vou marcar nada. Esse tempo do círculo de oração vai ser separado. Porque eu descobri que se a gente não esforçar, não tiver esse amor, os afazeres desta vida não deixa ser até tempo para Deus. Isso é verdade. a maior verdade. Se ninguém esforçar, verdade. não tem tempo. E eu falei, eu lembro que essa, isso me marcou, porque eu falei, Senhor, eu vou ter compromisso com o círculo de oração, Toda quarta-feira. Nessa época era de 1 às 2. Depois que mudou para as duas às quatro E, então, o dia que eu faltar tem que ser um motivo justo. Não é qualquer roupa para torcer ou coisa. Eu vou controlar isso aí. Isso vai me ajudar, mas isso vai me dar vitória, me trabalhar, me costurar. E eu vou participar sua geração com dedicação. E glória a Deus. Nesse dia... A Neném Boy trouxe uma palavra, leu em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Eu gravei essa mensagem, me marcou, e eu tomei posse, e para a glória de Deus eu costuro até hoje. Mas essa. eu tenho compromisso com o ciclo de oração até hoje. Glória, glória a, Deus. a Deus. Deus. Eu falto quando eu não... Posso mesmo, dou satisfação, mas é separada. Minha quarta-feira é separada. Agora mudou. Vai ser toda segunda. É, vai ser toda segunda. Mas estou muito feliz também que esse horário. Em nome de Jesus, vai ser bênção para muitos que não Sim. podem vir na quarta, ter o amor de passar a vir. Porque o Senhor tem provado para mim que Ele agrada dessa atitude. Eu tenho sido vitoriosa. Passo lutas, já passei muitas, mas eu nunca vi o Senhor me desamparar. Graças a Deus. E eu amo o ciclo de oração. E eu tive essa experiência. Fiz o tratamento, claro, tive um desvio, tive coisa e tudo, mas glória a Deus. Deus, eu costuro e tudo. Só que o tempo do meu ciclo de oração, do ciclo de oração, com toda, quando alguém me liga, ou algum freguês, a ah, coisa fala: eu, eu vejo o que eu posso fazer para você, mas esse horário, eu tenho compromisso. Nesses 44 anos, né, Fátima, do ciclo de Oração, imagino que tem, assim, várias e várias e várias experiências. E Algumas que a gente nem lembra mais, mas muitas experiências. Isso é só uma delas. Só uma delas que me marcou porque eu fiz esse propósito esse... e Deus me honrou. E ele tem me honrado, e é muitos, muitos. Criei meus filhos, eu caminhando para esse Circo de Oração e vendo o Senhor cuidar. Passei por muitas provações. Mas o Senhor sempre me encorajando, sempre me dando esse amor pelo círculo de oração e sempre eu vejo o resultado. É, eu sou vencedora. É, é, é aquilo que eu falo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Eu é posso verdade. no tempo bom, eu posso no tempo tudo, difícil. Tudo. tudo posso no Senhor, né, Marcelene? É, é em qualquer tempo, Deus. em qualquer hora. É. A gente aprende demais no círculo de oração. Eu aprendi que quando a Bíblia fala assim, em tudo dai graças, até o aprender no passado, meu início novo convertido, como você vai dar graça? Tem hora numa situação difícil, você pensa. Depois que você aprende a ter mais comunhão com Deus, procura conhecer mais de Deus, você tem condição de dar graças a Deus em qualquer circunstância. Porque você entende que Deus está no controle de todos os detalhes, Ele é dono da sua vida é e Ele não é pintar. aquele que perde o controle, que não tá, né? Ele é soberano, ele tem todo o poder. Amém. Então, você tem condição, mesmo na hora difícil de falar assim, Deus, eu te dou graças. Eu te glorifico. É igual Sabe? já, né? Olha, outra, outra coisinha rápida. Posso falar? Dei, tem, tem tempo? Tem tempo, pode um falar. Um dia que teve enchente na minha casa, morava na Vila Guarani, foi num sábado, tava no aniversário feliz aqui na Travessa. Chegamos em casa, menino, cansado de brincar, que é a fase de 7, oito anos que o Cleides Clemi foi dormir. Onze e meia, minha casa tinha 160 metro de água. Veio um temporal e foi rápido, foi uma tromba d'água. Na madrugada, quando eu vi tudo na lama, tudo, álbum, álbum dos bebês, né, tudo na lama. Eu, eu sentei numa cadeira toda molhada, assim, a geladeira tinha caído e tal... E eu chorei Chorei, mas eu falei assim Senhor, eu te dou graças Porque nós estamos salvos E o meu Deus é o Deus de Jó Lembro direitinho que eu Glória, falei isso O meu Deus é o Deus de Jó Porque Jó tinha tudo, tudo Depois Jó ficou sem nada Eu estava com a minha casa cheirosa Tinha dado uma geral Na segunda era meu aniversário eu ainda tinha comentado, é, porque foi num sábado a enchente, eu falei, na segunda eu vou só curtir meu aniversário, vou fazer uma torta gostosa, ter um refrigerante, quem vier uhum. aqui, porque era meu dia. Minha casa era lama pura, tudo, mas eu sentia assim, Deus cuidando, e Deus cuidou, Deus cuidou. E eu, eu louvo muito a Deus, porque Deus deu um livramento de morte para o meu filho Clemir. Porque ele estava naquela fase que dormia demais. Criança, dorme uhum. apaga, ele tinha brincado muito. Eu acordei para sair e o menino voltou, foi para a cama e eu não tinha visto. Aí quando a Sandra do Carlos, que ela morava na vila, gritou: sai, Fátima, que é a outra parte do muro, que a água foi assim. Você acredita que Deus me tocou assim, me, me ir lá, pegar minha bolsa? Eu lembro que, por causa dos documentos, eu vi a botinha do cleme e resolvi correta até na cama, se assim, o menino estava debaixo da coberta. Juntei ele com a coberta e saí, mas foi o prazo de sair na porta, outra parte do muro caiu, a água foi... Caiu tudo. Então, assim, eu vi um livramento, um livramento. E o que eu vejo, o valor da oração? Tinha tido três sonhos do menino uhum. afogando a água suja e não conseguia acudir ele. O pai dele tinha sonhado, você acredita? quanto isso para a glória de Deus. Amém. E na sexta-feira, quando ele contou, acordou apavorado, meu esposo, e falou assim: sonhei com o Clemi no meio de um tanto de pau sujo, e eu gritava para alguém cudir, que eu não sabia nadar, ninguém acudia. Eu falei, vão dobrar o joelho e vão orar para Deus dar livramento? Porque percebe. esse menino, você sabe que essa fase, você pensa que está aqui com um coleguinha, já está lá no outro lugar. Eu falei, vai para umas piscinas, dessas coisas, nós oramos e Deus mostrou esse livramento oh, no Deus. sábado, porque Glória o menino voltou para debaixo das cobertas, se não fosse Deus me posicionar para correr, no intuito de pegar a bolsa, o mim tinha morrido afogado dentro de casa, realmente no meio das cadeiras caídas, no meio daquela água imunda, suja, que ficou uma lama, eu saí com ele com tudo, e foi o prazo de sair. Então assim, Glória eu sou muito feliz com Jesus, orar e falar, Jesus, isso que a irmã Cirlei falou, coisa linda da intercessão, é você já estar tá pedindo, suplicando, Senhor, guarda, protege guarda. meus filhos. E o Senhor protege, o Senhor usa, Amém, o Senhor guarda. fala, o Senhor te incomoda. E Ele faz. É e verdade. faz, e dá livramento. Então Meu a melhor Deus. coisa é falar com Deus. sabe? Falar, falar com, com Deus. Tem que ter um louvor em falar. É. Com Deus. Falar com Deus é, Deus é a melhor coisa. É, faz bem para alma, irmã Cirlei. E a senhora, compartilha com a gente uma experiência. É, como você disse, né? Falar de uma experiência, Tem várias, é, né? Escolhe é, uma. Nós temos visto assim, né? Na vida de muitas pessoas, né? Contando pra gente, porque pedem a oração, pedem, faz o seu pedido, conta com a ajuda da igreja, porque só da pessoa já pedir, saber que tem pessoas orando, ela já se sente mais segura. É, uhum. é uma... É algo tremendo, sabe? Que a gente vivencia todo, todos os dias, toda semana. Mas aí tem semana que você faz ali aquele clamor, aquela oração. Na semana seguinte está a pessoa querendo já contar o testemunho, né? É. é uma porta de emprego que foi aberta. É a pessoa que estava mal já está bem, né? É, é um diagnóstico que foi contrário, que, que já não, não, não prevalece mais. Então a gente tem vivido isso constantemente, sabe, Carol? E essas coisas, esses testemunhos, né? Livramentos que a irmã Fátima está contando, tudo isso a gente ouve lá. E isso é, acrescenta muito a fé, né? De Deventante. todas, de todas que que estão ali presentes. Saber que foi levantado um clamor, foi levantado uma oração e tá ali a pessoa contando a benção né? E, e de uma forma muito pessoal, né? É, eu tenho uma experiência assim, com, aliás, várias, né? É, com o círculo de oração. Em uma delas, eu, eu estava passando por um momento né, é, difícil uhum. na minha saúde, eu tive um período é, bem, bem enfermo e, e nessa enfermidade eu tive uma gastrite muito severa. Chegou a um ponto assim que eu já não conseguia mais me alimentar e, e eu estava perdendo um perdi peso muito rápido devido a essa falta de condição mesmo de alimentar, e eu tava muito mal nesse dia, quase que sem condição de sair de casa, e uhum. nesse dia eu fui, e falei, não, mas eu não vou deixar de ir, porque eu sei o tanto que eu preciso do Senhor, e eu sei que é lá, orando e buscando a Ele, que o milagre vai é. chegar, e lá tem pessoas para me ajudar, porque o, o, o maravilhoso de tudo isso é que você não tá sozinha Entendeu? É Às vezes a pessoa chega ali chorando. Às vezes a gente chega ali assim sem nem, nem palavra de oração. Tem momentos que a gente chega e não sabe nem se vai ter condição de ficar dez minutos, cinco minutos orando. Mas é algo tremendo que o Espírito Santo vem, né? E vem ali nos dando palavra, nos lembrando de pessoas, nos lembrando de, de, de, de coisas que a gente precisa interceder e orar. Então, nesse dia, eu cheguei no oração muito mal. E ali, né, com a minha irmã Fátima contando desses milagres aqui que Deus fez, eu também recebi essa cura. Uma das, das. das vezes que o Senhor me abençoou no círculo de oração, sabe? Uma irmã chegou e falou assim, tem alguém aqui passando mal aqui agora. Não é que, porque se a gente falar que tem alguém enfermo, todas vão para frente, né? Todas. Então, assim, uma, um caso generalizado é uma coisa, mas ela foi bem específica. Tem uma pessoa passando muito mal aqui agora. E essa pessoa está com uma dor forte no estômago. E divertido. o diagnóstico dela é uma gastrite crônica. Então, vem aqui, porque Jesus está falando que você vai ser curada aqui agora. Eu, na hora, eu já levantei, que eu sabia que era eu. Então, a partir desse dia, nunca mais eu tive problema. Não precisei tomar mais... Eu já saí dali curada. Eu entrei mal, doente, saí dali curada. E depois também, de, uma certa, de um certo tempo, eu fiquei muito tempo... É, sem ir no círculo de oração, justamente porque ele acontecia durante o dia e no meio da semana. E aí já eu fui trabalhar fora, então fiquei muito tempo sem, sem participar. E quando eu saí desse emprego, que eu já tinha agora a oportunidade, eu já estava então acomodada. Isso acontece, acontece. né? É, já estava acomodada, já tinha relaxado nessa, nessa... nesse cuidado com a minha vida espiritual, uhum. de ir orar na igreja, né? que eu sabia que tinha uma reunião de oração com as mulheres. E aí eu fui acomodada e um dia, eu na minha casa, o Senhor falou comigo claramente numa voz audível, sabe? Eu te quero no círculo de oração. Então isso me marcou também muito. E a partir desse dia, eu pedi ao Senhor perdão pela negligência né, que eu estava tendo até o momento e decidi até o dia de hoje, para a glória de Deus, eu faço né, o, tudo que está no meu alcance para que eu não falte, porque me faz muita falta. E é muito bom para mim participar, porque as bênçãos são incontáveis. né São incontáveis. A gente lembra de uma, de uma ou outra, mas são muitas experiências maravilhosas, muitas. sabe? É muito bom ouvir as experiências, né, pessoal? Mas nós não temos mais tempo, nós vamos voltar, né? Vamos contar vários testemunhos, ah, sempre nós bom. estamos contando testemunhos aqui. Eu agradeço a participação da irmã Cirlei da irmã Fátima, ah, né? Que Deus hum. os abençoe continuando vocês cada dia mais. Amém, Amém Jesus. Um grande beijo para todas as irmãs do ciclo de oração para todos também em especial aqui do Jardim das Oliveiras, do qual eu faço parte, e glória a Deus que ele foi para segunda-feira, porque as nossas gravações estão acontecendo nas quartas, aí eu também estava sentindo muita falta, a hora que falou eu falei, ai senhor, graças a Deus. Que bom. meu <risos> pessoal, fiquem com Deus, Deus os abençoe, e venham, quem não conhece, venham fazer uma visita, vai ser um prazer, uma alegria enorme poder receber todos aqui. Bem. Um grande beijo, e até o próximo.